Como é o amor segundo os cancerianos? Para os cancerianos, o amor não chega assim logo de cara, bate logo de cara, muito pelo contrário, são bem defensivos, bem defendidos e costumam estranhar os estranhos. Se fecham no começo dos encontros e aos poucos vão se afeiçoando. Para os cancerianos, o tempo é um grande trunfo. Quanto mais tempo passa, quanto mais passado aquela história tem, aquele amor tem, mais amor. Mais tempo, mais amor. O tempo, longe de desgastar o um amor, só acrescenta amor ao amor. Sempre vai ganhar de longe os amores antigos em relação aos amores recentes. Ainda sobre o tempo, são cautelosos, são defendidos, são delicados, são sensíveis. Então leva algum tempo para o amor chegar e se instalar, mas uma vez que se instalam, agarram o seu amado, a sua amada, com Pinças e garras. E é muito difícil soltá-los. É, a turma canceriana é do grude quando se trata em questões de amor. Gostam de ficar juntinhos, grudadinhos, em intimidade. E os de fora, os estranhos, são sempre afastados desse ninho de amor que eles tecem, que eles criam para conviver muito de perto com aqueles que amam. São bastante protetores cuidadores, cuidadosos com aqueles que amam. Dificilmente seus amados se sentirão desamparados, descuidados, desatendidos ou carentes. Podem se sentir sufocados, sufocadas, mas jamais carentes. Para eles, o lema do amor é o seguinte, quem ama cuida. Eles cuidam não só dos seus amados, mas também protegem o amor, com as suas garras, né, com as suas pinças, com o seu envolvimento, com o seu abraço, com o seu afeto, de tudo e de todos que podem invadir, interferir e prejudicar a intimidade, os vínculos, onde esse amor é cultivado com extrema doçura e devoção. Exclusivistas, possessivos, ciumentos, intimistas, criam um laço, um vínculo... Tão ligado, tão íntimo, que é muito difícil caber mais alguém de fora. É um dos signos que mais sofre com as separações, os fins dos relacionamentos. E nem precisa ser uma separação definitiva, um rompimento. Basta momentos mais prolongados de distanciamento ou de separação. Já é o suficiente para ferir o sensível coração dos cancerianos, que gostam mesmo de ter muito perto deles todo mundo que amam. Em caso de separação, de rompimento, de término de relacionamentos, eles vão buscar lá no baú deles os antigos amores. É, muito mais provavelmente vão voltar para um ex-namorado, uma ex-namorada, um, um, um, um ex-namorado de infância, lá no passado, por onde realmente os seus, os seus corações vibram e a sua memória manteve viva até os dias do, de hoje, do que se aventurarem em novos romances, novos relacionamentos. Os cancerianos são os reis e as rainhas dos ex-ex. Um rosto desconhecido, uma figura desconhecida, nunca será, nunca serão tão atraentes quanto um rosto que eles já conhecem, já trazem, já está impresso neles desde o passado. É, o lar, a casa, a vida doméstica, será o um ambiente ideal para eles cultivarem e abrigarem o amor. É, ficar no aconchego do lar da casa com seu amado é praticamente uma fórmula perfeita de felicidade para os cancerianos. Vão preferir definitivamente muito mais esse convívio doméstico na casa, da, é, no lar com seu amor, do que o badalo, o agite, a vida social e muito pelo contrário, é bem provável que depois que encontrem o amor deles, ele se afasta e abandone completamente a antiga vida social, seus amigos, seus badalos e as atividades que frequentavam com assiduidade antes de se envolverem tão profundamente com este amor. Para eles, o amor aconchega, protege, nutre e ampara, de modo que eles não vão precisar de mais nada dos outros e do mundo se estiverem amando e sendo amados. E acreditam piamente que os seus amados também não precisam de mais nada e de mais ninguém. E o amor para eles desperta tantas emoções, porque são figuras, são personalidades muito emotivas, muito emocionais. E o amor, então, colore, é, desperta uma quantidade de emoções. São tantas emoções, e é bom lembrar disso eles se tornam muito sensíveis e muito vulneráveis diante daqueles que amam. Então, o menor descuido, o menor destrato, uma palavra um pouco mais áspera, fere esses sensíveis corações cancerianos. Se você curtiu esse conteúdo e se identificou com ele, tenho certeza que sim, você compartilhe com seus amigos cancerianos, seus colegas cancerianos, que eles também vão se identificar com o que nós estamos descrevendo sobre o amor em câncer. Se inscreva no nosso canal, nós temos sempre muitos conteúdos originais de astrologia.